Fala pequeno galvanhoto, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você faz o cadastro na Force, tá? Preste bastante atenção para você poder não se perder. Uh, o link tá abaixo desse vídeo, tá? E você vai clicar no link abaixo desse vídeo vai cair nessa página aqui que é o site oficial da Force, está tá todo em russo. Primeira coisa, você vai ou traduzir no seu Google Tradutor, tá? Ou botar aí em inglês, né? Aqui ó, no caso que ele já configura, né? Para português o próprio Google Tradutor. Aí no próprio Chrome ele faz isso, né? Então fica bem mais fácil de você fazer. Uh, você vai clicar aqui em cadastro, tá? Vai clicar aqui em cadastro. O cadastro ele é feito através de dois processos, tá? É, é muito interessante porque é uma plataforma descentralizada, então é, não tem e-mail, você não faz cadastro com e-mail. né? Ele é linkado com a, sua, é, com a sua carteira de Ethereum, tá? Então... Para isso, você vai acessar o site agora, você vai, clicar uma, vai criar uma carteira de Ethereum chamada MetaMask, tá? Então, uh, o, o endereço é metamask.io, eu posso até colocar aqui, ó, MetaMask, cadê a MetaMask? metamask.io. Vou também deixar o link na descrição, tá? E também funciona tanto para Android quanto para computador. Aqui no caso estou fazendo um processo para computador. num outro vídeo eu faço o processo no celular, tá? É... Então você vai clicar em download e aí ele vai baixar essa extensãozinha aqui, ó, que é uma raposa, tá vendo? Vou baixar essa extensão. Você clica em download. Então tem a extensão para Google Chrome que funciona tanto em Mac quanto em Windows. Né? E tem depois os outros tutoriais que eu vou fazer sobre é, telefone, né? sobre iOS e Android Então você clica em Install é, Mask for Chrome e assim que instalar ele vai instalar esta extensãozinha aqui bonitinha E aí você vai cair, vai abrir a extensão, você vai nessa página aqui, olha que legal MetaMask, você vai criar, ele vai criar uma carteira única é, de Ethereum aonde você vai ter o controle dos etéreos com você. Os etéreos, eles não são depositados na empresa. Isso que é muito legal. Eles ficam na sua carteira e quando você é, indica uma pessoa, eles vão de... É pessoa para pessoa e a empresa apenas fica com uma pequena taxa, que é o que ela faz ao sistema todo sobreviver, tá bom? E lembrando que você pode começar com apenas 50 e poucos reais, na verdade 70 reais, né, é, incluso já as taxas, com 70 reais você já pode ganhar Ethereum todos os dias, tá? Então... É, você vai, depois que você clicar ali em registro, vai deixar essa página aqui aberta, tá? Vai abrir uma outra página pra baixar o Metamask, beleza? E aí vai clicar em primeiro espaço, e presta muita atenção que eu vou fazer esse processo junto com você. Você vai abrir uma nova aba, né? Instalou o plugin, ficou ali bonitinho. Vamos lá, primeiro passos. E aí, aqui, qual é a opção, né? Aqui é o seguinte, se você já tem uma frase semente, eu vou explicar o que é isso, tá? É, é como se você... Fosse fazer o backup, né? Da sua, da sua carteira, sua wallet, que é a sua carteira de Ethereum, ela nada mais é do que um conjunto de frases, exatamente. Você pode ter um milhão de reais guardado num conjunto de frases. Eth Ethereum, é muito simples. Num né? conjunto de frases, no caso aqui em inglês, é bem simples, tá? Só que no caso aqui, a gente vai configurar é, uma nova carteira. Eu tenho o meu conjunto de frases para você entender, são 12 palavras em inglês, tá? Na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até a décima segunda palavra, na ordem. Então, essa, é, essas palavras aleatórias e na ordem, elas formam uma chave privada. Essa chave privada, que ela, é, é, ela, ela guarda os seus ethereums. Então, nessa sequência de 12 palavras, você pode... Se eu pegar aqui a minha sequência de 12 palavras e importar para cá, né, é uma sequência de 12 palavras, por exemplo, ball, red... Uh, yellow uh, Blue One é Uma sequência de 12 palavras Se eu importar essa minha sequência de 12 palavras pra cá Eu vou transferir o saldo da minha carteira de Ethereum pra cá Entendeu? Então esse plugin ele é na verdade uma carteira de Ethereum Que fica armazenado no seu computador Totalmente anti-hacker né? Basta você não perder essa frase que a gente vai criar agora A gente vai configurar essa frase Eu já tenho a minha frase criada né? Já tenho a minha carteira de Ethereum lá no meu outro computador então, esse aqui é um computador que eu tô fazendo especificamente para gravar esse vídeo para você, para te ensinar esse processo que é muito legal, tá? Então, vamos lá. Vamos clicar, clicar em configurar. Obviamente, eu vou ter que esconder as minhas, duas, as minhas 12 palavras aqui, né? Porque, senão, é, obviamente, qualquer pessoa pode copiar e transferir, né? Se eu tiver saldo nessa carteira, tá? Então... É... Traduzindo aqui o que ela faz, né? Ela permite você configurar todas as, as é, Fazer todas as configurações. É totalmente anônimo, tá? E também a, a, a completamente privado ao mesmo tempo, tá? A MetaMask ela não tem como coletar as suas chaves privadas, coletar o seu IP completo, tá? E nenhuma nenhum dado é vendido até porque você não preenche nenhum dado. Olha, é muito interessante isso aqui. É, é total anônimo, né? Privacidade total. Vou clicar em Agree, tá? Você vai criar uma senha aqui. Eu vou, sei lá, eu vou criar uma senha aqui para carteira é importante também. Você não esquecer essa senha, deixa eu criar essa senha aqui agora. Pronto, criei uma senha. Vou clicar em Criar, beleza. A frase secreta é agora. Quando eu clicar aqui, ele vai revelar as minhas 12 palavras. Então eu vou, eu vou clicar aqui. Aí ó, ele fala aqui, ó, guarde essa frase em um gerenciador de senhas como 1Password. É uma dica, né? Você pode baixar aí o aplicativo OnePassword password e guardar. Né? Essas 12 frases elas têm que ficar guardadas a 7 chaves. Tá? Por quê? Com essas 12 frases, se eu pegar... Exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu pegar as suas 12 frases e eu faço um backup para cá... Né, eu lá no início, né, naquela primeira opção de colocar as 12 palavras, eu pego todo o seu saldo é, é transferido para mim, né? É como se eu é, é porque esse, essa, essas 12 palavras elas ficam armazenadas na blockchain do Ethereum, tá? Então elas são né não é que fica armazenada, elas ficam sincronizadas com a blockchain do Ethereum. Então, se eu tenho 10 etéreos, 1000 Ethereums, 1. Ah. 1 bilhão de Ethereums, ninguém sabe, né? Então, através dessas 12 palavras, é. É, eu consigo pegar o saldo de, de quem eu tiver essas 12 palavras Claro que é, você não deve, confi não deve passar essas 12 palavras pra ninguém Então você vai clicar aqui agora Pra revelar essas 12 palavras pra você Aí no seu computador E aí você vai é, Ele fala, ó, basta fazer secreta, backup, manter armazenado, segurança No HD externo, no pendrive, aonde você quiser Você salva num bloco de notas, tá? É num bloco de notas, porque são texto tá? eu Vou clicar aqui, ó Cliquei, já apareceu aqui as minhas 12 palavras Então eu vou selecionar tudo, tá? Vou copiar, clico com o botão direito copio E eu colo num bloco de notas Lembrando que é cada palavra numa linha, tá? Então, obviamente, eu não vou falar aqui as minhas palavras Mas eu coloco cada palavra numa linha, tá? Eu vou, eu vou precisar copiar essas palavras Porque e vou colar, inclusive, aqui num bloco de notas Deixa eu ver aqui, notas Pronto, já coloquei as 12 palavras em ordem, é, uma por linha, está no meu bloco de notas. E salvo esse arquivo aí no meu computador, boto no pendrive, num local seguro, beleza? Vou clicar em próximo. E agora ele vai pedir as 12 palavras em ordem, tá? Então tem que colocar na ordem certa conforme é, foi me mostrado, tá bom? Então eu vou é, pausar esse vídeo agora para poder fazer esse procedimento agora. Pronto, acabei de colocar, ele confirmou, né, a, a minha frase de segurança, você passou no teste, mantém a sua frase totalmente segura e a responsabilidade sua. Dicas para armazená-la de segurança, né, dica para armazená-la com segurança, você pode salvar num backup, é, nunca compartilha a frase com ninguém, bota num pendrive, tá bom? O Metamask, ele nunca vai te pedir essa frase, tá, em nenhum momento, tá, a não ser que você crie um novo no um novo computador e você queira importar essa frase para uma outra carteira num outro computador, Tá. Pronto, ok? Beleza, olha que top. Eu já estou com a minha carteira aqui. Inclusive, se eu clicar aqui no ícone, olha que bonito, aparece a minha carteira de Ethereum aqui. Essa carteira ela é totalmente minha, tá? Totalmente minha. Então, basicamente, você faz duas coisas na carteira de Ethereum. Você deposita Ethereum ou envia para algum outro endereço, beleza? Então, olha que legal aqui. Você vai ver a velocidade que isso é, tá? A rede de Ethereum realmente é muito rápida, tá? Então, como é que a pergunta é? Como é que você compra Ethereum? Eu vou te ensinar esse, nesse processo aqui que é bem simples. Você vai acessar o site mercado.bitcoin.com.br, que é o jeito mais fácil e simples de você comprar Ethereum, tá? É, esse projeto você consegue dar força aí, você consegue iniciar com 70, 70 reais, bota aí 72 reais, já incluindo as taxas, tá? É, que isso representa 0.05 etéreos. Você é a taxa para você entrar. Você pode botar aqui, ó, ether hoje. Você digita no Google ether hoje, tá? E coloca 0.05. Esse é o valor, tá, para você poder entrar e comprar a sua posição no projeto da force Isso hoje, tá? Para você saber exatamente quanto dá, você vai no Google primeiro, escreve ether hoje, coloca 0.05. Hoje tá dando 56 reais. Talvez no dia que você esteja vendo possa estar mais, como possa estar menos. Depende da flutuação do Ethereum. Então eu sempre coloco um pouco mais, eu boto ali uns 72 reais, 75 reais, tá? que eu já incluso as taxas, que é o valor que eu preciso transferir para a minha carteira do Ethereum. Então o que, que eu faço? Eu vou fazer um depósito no mercado Bitcoin, eu vou criar minha conta, enviar os documentos, vou clicar aqui em Depositar, e ele vai me dar aqui, ó, a, os dados da conta bancária do Banco Plural. Lembrando que ele não aceita depósito em envelope, você tem que ter a mesma conta sua, uma conta corrente, tem que fazer a transferência para o mercado Bitcoin, tem que ser o mesmo, a mesma... Conta que você criar no mercado Bitcoin tem que ser o mesmo titularidade da sua conta corrente. Ele não aceita depósito de terceiro, tá? Ah, mas então eu não tenho conta corrente, só a minha mãe tem. Então você vai criar uma conta no mercado Bitcoin no nome da tua mãe, enviar todos os documentos no nome da, da tua mãe. Não é a maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem uma conta corrente. Inclusive hoje você pode criar conta corrente né, no Banco Inter, no Nubank, né? Que não, não tem nenhum tipo de comprovação, tá? É, então você faz a transferência pra cá, recomendo você transferir aí uns 100 reais, Tá? Ah, bota aí é, 80 reais que seja, tá bom? É, eu botei aqui 108 reais, beleza? Então esse saldo já entrou aqui na minha conta do mercado Bitcoin. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Ethereum. Olha como é que é simples. Vou clicar em Ethereum e vou clicar em painel de negociação. Eu já tenho os meus 108 reais aqui. Vou comprar 100% de Ethereum. Vou comprar 108 reais em Ethereum, tá? Isso aqui vai dar 0,09 Ethereum. É mais do que o suficiente, né? É, pra eu poder Iniciar é, o, No projeto da Force tá? Vou comprar isso aqui tudo de Ethereum 100 reais de Ethereum, que dá 0.09 de Ethereum Vou clicar em comprar, vai ser a mercado mesmo para ser mais rápido, olha como é que é simples Vou clicar em comprar, confirmar a compra Boom, comprei Vamos ver se já tem, ó, já tem o Ethereum aqui ó. Já tô com 0.09 Ethereum Tá? E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui na minha é... Na minha carteira do MetaMask, cadê a carteira aqui? Ou eu posso clicar nesse ícone aqui, beleza? E eu vou transferir esse valor para lá. Eu vou transferir esse valor para lá, para minha carteira do Ethereum, tá? Eu gosto sempre de transferir um pouquinho a mais. Então eu vou transferir para lá, vou transferir todo esse valor que eu tenho lá no mercado Bitcoin. Então eu vou clicar aqui, ó, na minha carteira MetaMask, em depósito. Vai aparecer, ó, visualizar a conta. Esse aqui é o número da minha carteira. Vou clicar com os dois, né? Vou selecionar, clicar em copiar. Essa é a minha carteira de Ethereum, tá? Vou vir aqui no mercado Bitcoin, vou clicar em Ethereum, vou clicar em transferir. Vou colocar o endereço da Ethereum, colar. Beleza? Quantidade, tudo que eu tenho, que é 0.09, beleza? Aqui eu vou colocar o esse aqui eu, né? Eu tenho o um verificador de duas etapas. Por questão de segurança, deixa eu colocar meu código aqui e vou clicar em transferir. Confirmar. Ah, tá. É porque ele põe aqui o seguinte, é, ele já cobra uma taxa, né? Vou colocar aqui 0.08 por isso que é importante você é, botar sempre um pouquinho a mais. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Se você botar o valor todo, ele, ele come a, a taxa. Ah, o código tá errado aqui, 2 Espera, Deixa ele resetar o código. Pronto. E agora eu vou transferir. Sempre um pouquinho a menos, tá? Do que eu realmente tenho. Isso é importante você fazer aí para você poder não se confundir, tá? Pronto. Ó. Agora ele enviou um link pro meu e-mail. Eu preciso entrar no meu e-mail para poder confirmar. Então eu vou fazer isso aqui agora. Pronto, ó, já recebi aqui o, o, o e-mail do Mercado Bitcoin, tá é, cliquei lá e vou clicar em autorizar a transferência. Então, ó, transferência autorizada, você receberá o um e-mail assim que a transferência ela for realizada. Quando o Mercado Bitcoin ele fizer essa transferência, a gente recebe muito rapidamente... tá é aqui ó, A transferência está aqui, fica em histórico, tá? ela foi solicitada. É, essa transferência de blockchain para blockchain ela é muito rápida, muito, muito rápida. Só precisa o mercado Bitcoin liberar. Assim que ele liberar, é, esse saldo já vai direto para minha carteira do MetaMask. Tá? E aí você vai receber aqui, vai aparecer o saldo aqui bonitinho. A gente só às vezes não precisa nem carregar, né? Só precisa realmente o mercado Bitcoin ele liberar é, essa transferência para a gente poder receber aqui. Então vou pausar o vídeo agora para guardar é, chegar esse Ethereum aqui na minha carteira do MetaMask, ok? Que legal! Menos de cinco minutos tá? vamos atualizar aqui, ó, concluída. Menos de cinco minutos. Olha só, já Está aqui na minha carteira da MetaMask, tá vendo? 16 doletas confirmado. Então eu já tenho esse saldo aqui na minha carteira. Na minha é, minha carteira do MetaMask. Beleza, uma vez em posse desse saldo, o que você vai fazer? Você vai. Você clicou no link aí abaixo desse vídeo, né? Que é meu link de cadastro, beleza? É, deixa eu até confirmar aqui, ó. Deixa eu clicar novamente em cadastro Join Now. Vamos lá, até atualizar aqui. Pera aí. Deixa eu até atualizar aqui, trazer para português, beleza, vamos clicar em cadastro, vamos fazer o processo de novo, tá, clica no link que está aí abaixo, e aí você vai clicar, ó, login registro automático, tá, você já está com seu metamask instalado, fez todo o procedimento, botou o dinheiro lá, clica aqui, ó, desbloqueia a carteira para concluir a transação, você vai clicar em conectar-se, olha só o procedimento, e olha, olha, vou lá. Esse aqui é o meu ID, tá? Tá em russo, mas você pode botar pra, aqui ó, pra português, né? Ou pra Spanish, né? Eles ainda não tem em português, né? Na verdade. Vou clicar lá de novo. Tá? E agora ele vai pedir o um pagamento de 0.05 ETH, que são 10 doletas. Que dá aproximadamente aí com a taxa 50 e poucos, 60 e poucos reais, tá? Vou clicar no total com a taxa 0.062, que dá 13 dólares. Aí 0.062 dá um pouquinho mais... 50 reais, dá uns 70 reais, vou clicar em confirmar, pronto, a transação foi feita, ó, já confirmou, é imediato, e já, olha o que ele vai acontecer, é, ele vai ficar aqui nessa tela, você deixa nessa tela, tá, ele recebeu, e ele em questão de minutos, ele vai te direcionar para o escritório virtual, deixa nessa tela, não fecha, deixa nessa tela, que já já vai acessar o teu escritório virtual, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui agora, pode ser que demore assim um minuto, dois minutos, quando ele tiver aqui a confirmação, apareceu aqui, é, normalmente quando ele dá três confirmações, ele já é, libera o teu escritório virtual. Olha que bacana, sem você ter que botar login, sem você ter que colocar é, sem, é, é, é, é, e-mail, nada disso, tá? É tudo linkado, ó, já teve duas confirmações, ó. É tudo automaticamente linkado com a sua conta da, da MateMask, ou MatchMask, como você queira, tá? Isso é linkado com a tua carteira da MatchMask. Então, isso que é bem interessante, tá? Já teve duas confirmações aqui, vamos aguardar aí. Acho que são quatro confirmações. Ó, oh, já foi, já foi. Imediato, duas confirmações. É, na terceira ele já confirma. Pronto, já estou aqui dentro do escritório virtual. Cadastro foi concluído com sucesso, Tá bom? Então, uh, esse foi o vídeo ensinando a você fazer o cadastro já, lem lembrando que esse valor de, que você pagou aí de 60 e poucos reais, né? 0.05 ETH, você já libera as duas matrizes, tá? E no próximo vídeo, a matriz 3 e a matriz X4. É insano, tá? Então, eu vou te ensinar no, uh, nos próximos vídeos aí como que funciona aí todos os detalhes do projeto. Então, esse é o primeiro passo para você se cadastrar já está ativo na nossa equipe, tá? E fazer parte de um dos, um dos 12 é, indicados meus do professor Fernando Augusto, tá bom? Vamos que vamos e até o próximo vídeo.